Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011 e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês o preço do financiamento da Start 160 2023. Eu estou aqui na concessionária da Honda, aqui na minha cidade. E vou trazer para vocês nesse vídeo de hoje o preço do financiamento em três versões. Com zero de entrada com 5 mil reais de entrada e com 10 mil reais de entrada, beleza família? É o seguinte, já adiantando o preço dessa moto aqui no site oficial da Honda, depois você pode até consultar sem o frete está 12.650 e eu tô com a colinha aqui para passar para vocês. Na minha cidade está custando 15.790 a startinha 160 2023 tá zero quilômetros a moto que acabou de montar aqui na loja já tá vendida já já ela vai ser entregue então é o seguinte família é, vou passar para vocês o preço do financiamento feito aí pelo banco do Bradesco com zero de entrada espero que vocês curtam se você curte este vídeo falando de financiamento ou de consórcio que eu vou trazer para você no próximo vídeo aqui do canal deixa o like para fortalecer e se inscreve para não perder tá eu sempre falo preço de consórcio, preço de financiamento das motos da Honda, seja Titan, Fan, Start, Bros, Twister, XRE, estou sempre postando aqui no canal. Firmeza? É o seguinte: preço do financiamento com zero de entrada, a taxa de juros ficou 2,4 ao mês. É uma taxinha um pouco alta. Então depois você pode ir lá na concessionária Honda, ver se você consegue por outro banco ou consegue aprovar uma taxinha um pouco melhor tá beleza seguinte com zero de entrada ficou 12 vezes de 1.713 reais e centavos o valor da do financiamento com zero de entrada com 24 vezes ficou R$ reais e centavos isso em 24 vezes e zero de entrada. Em 36 vezes, R$ 740,48 o preço do financiamento e em 48 vezes de R$ 637,80 o financiamento com zero de entrada da startinha para você sair ela zero quilômetro da concessionária, beleza? Para você não ter que ficar Esperando ser contemplado no consórcio. Agora eu vou passar para vocês, família. Com R$ reais de entrada. A taxa também continua a mesma. De 2.4 ao mês. Com R$ reais de entrada. Fica 12 vezes de R$ 1.207,24. O preço do financiamento da Start. 24 vezes de R$ e R$ e nove reais e cinquenta e oito centavos. Trinta e seis vezes de R$ e vinte e um reais e sessenta centavos. E, quarenta e oito vezes de R$ e, quarenta e, nove reais e, vinte e sete centavos. Esse é o financiamento da Startinha. 160 2023 com cinco mil reais de entrada. Que o que o pessoal junta o dinheirinho e depois financia o resto. E agora, família, para quem tiver R$10.000 de entrada, a taxa de juros já ficou mais barata, ficou 2.3 ao mês, que eu vou passar para vocês agora. Com R$10.000 de entrada, você vai pagar 12 vezes de R$696,61 no financiamento. 24 vezes de R$395,95. 36 vezes de R$ 298,18 ou 48 vezes de R$ 255,89 Esse é o preço do financiamento com R$ 10.000 de entrada A Startinha você encontra nessa cor azul que eu acho a mais bonita delas vermelho e preta tem três cores para você comprar essa moto E especificação técnica Ela é o mesmo motor da 160 da mesmo motor da fã mesmo motor da titan motor de 162 cilindradas tá só que ela é só só gasolina ela não é um motor flex na dianteira a roda dela é raiada não tem aquela roda pé de calinha na traseira roda raiada, raiada também freia tambor nas duas rodas é uma moto extremamente econômica excelente para quem quer trabalhar para quem quer começar com primeira moto, excelente, muito levinha, muito fácil de dirigir mesmo. O painel dela é digital, tá? Tem a partida elétrica. Motinha é muito top, rapaziada. Para quem quer comprar essa moto com primeira moto, usar pra trabalhar. Ela é muito boa. Tenho certeza que vocês vão gostar. Ó, a abertura do tanque esportiva. A moto ela é mais basiquinha da 160. Mas ela já entrega o que a gente precisa, né? que é a economia, a moto bonita e funcional. Beleza, família? Até o próximo vídeo aí. Depois eu vou estar lançando para vocês agora que eu já vou gravar o preço do consórcio. Acompanhe aqui no canal para você ver o preço do consórcio da dessa moto. Fechou? É nós. I only ever do all I can just tell you is special